oração mantra da riqueza e da prosperidade olá amadas e amados desejo-lhes saúde felicidade paz e riqueza sob a luz de nosso deus venho neste agraciado canal de orações convidar-lhes a orar comigo a oração mantra da riqueza e da prosperidade e lembrem se inscrevam se em nosso canal toquem o sininho assim serão alertados de novos vídeos de orações agora oremos sou tão feliz e agradecido agora porque o nosso deus